Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de como você, se você vai ver isso depois, ou então, boa tarde para o pessoal que está assistindo agora. Essa aqui é mais uma das lives sobre estudos da performance, e hoje é, eu me propus, eu tenho feito ultimamente os tópicos mais livres né, em torno aos temas da performance é, nesse canal, e hoje eu resolvi é, entrar por essa vereda falar um pouquinho sobre isso, muito embora eu já tenha mencionado isso diversas vezes, é, quem já assistiu alguma, algum, alguma live aqui minha de estudo da performance deve ter visto eu dizer que esse livro né, do Renato Cohen, Performance como Linguagem, dizer que é um livro que é sobre os anos 80, sobre a performance em São Paulo nos anos 80. Quem, não, quem não, ainda não me viu falar sobre isso, provavelmente é, não ouviu esse meu comentário, mas, de qualquer maneira, é, ao fazê-lo novamente, numa aula de um amigo meu que me convidou para falar com os alunos dele, é, na, ontem, foi ontem, é, ele acabou por me despertar essa ideia Quer dizer, a gente estava falando sobre esse contexto é, dentro de uma outra perspectiva que passava pela performance, mas não só. E aí eu fiquei pensando: bom, é, numa onda que eu estou agora também de é, rever algumas coisas que eu andei fazendo em outras épocas e tudo, eu falei: poxa, podia aproveitar e dar uma. Verticalizada nisso. E é por essa razão que eu estou conversando com vocês hoje aqui sobre isso. Queria pedir, antes de começar, que quem estiver assistindo, se puder, dá um alô porque, é, aqui no chat, porque transmitindo para o Facebook eu não posso é, escrever no chat, mas eu posso receber avisos de vocês. E eu não só eu gostaria de pedir. É, aquele clássico aviso de está tudo bem, está dando para ouvir minha voz, está dando para me ver direito, é porque hoje eu recebi um aviso do, do StreamYard dizendo que está havendo um problema de, de dar bug, no, um bug qualquer que está acontecendo com a conexão com o Facebook e que o time dele já estava trabalhando para resolver, mas que estava acontecendo isso, que se acontecesse, que eu soubesse que ia rolar tudo normalmente. Então, peço a alguém que, se porventura estiver passando por aí, que puder me avisar que está tudo ok, seria bom. É, então, é, nós vamos falar hoje sobre isso, é, em grande medida, por causa também de uma outra relação que eu pretendo desenvolver depois de outras maneiras, tanto na live de artes ao vivo como na de estudos da performance, na de artes ao vivo principalmente, que é essa questão da, da relação de uma certa relação com o teatro, relação essa que é, eu vou tratar de outra forma, é, em artes ao vivo, é, começando já provavelmente na semana que vem, se não me engano, agora eu já não lembro. Acho que é. é. Eu acho que é na semana que vem a gente começa a falar sobre as, as proximidades entre é, proximidades? Não, perdão. A gente vai começar a falar sobre é, a, a, vamos historiar a noção de espetáculo. Né? O que eu vou fazer em Artes ao Vivo a partir da semana que vem é repetir, de certa forma, um curso que eu dei no primeiro semestre de 2019, aqui no SECULT, no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da UFRB, no qual está inscrito, é, este, estas, estão inscritas estas e outras lives do canal Arte ao Vivo como um projeto de extensão. Então, é, aproveito para dizer mais uma vez que esta e todas as demais lives que, que vocês virem aqui, nas respectivas playlists, na playlist de estudos da performance, na playlist de artes ao vivo, na playlist de monstruário, de, de sábado som e tudo mais, são todas lives que pertencem ao canal Arte ao Vivo, que é um canal que é projeto de extensão do Centro de Cultura, linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia mas eu é, dei um curso nesse, no centro, né, onde eu trabalho, em 2019, no primeiro semestre de 2019, se não me engano, se não me falha a memória, e é, uh, é um, era um curso que originalmente se chama História e Teoria das Artes do Espetáculo. E eu me propus naquele curso a fazer uma História e Teoria do Espetáculo, o entendimento do que significa essa ideia de espetáculo. E resultou que, a partir disso, eu dei um outro curso, iria dar um outro curso agora, no primeiro semestre de 2020, chamava-se História e Teoria das Artes ao vivo. E esse curso foi o que efetivamente não aconteceu, porque chegou a pandemia e, aí a partir daí, isto se transformou na playlist Artes ao Vivo aqui na, no, no canal Arte ao Vivo, né? acabou dando o nome ao meu canal também. Essa pesquisa de arte ao vivo é uma pesquisa que eu estou querendo desenvolver, é, já venho desenvolvendo há algum tempo. É, é uma, uma tentativa de formular uma ideia um pouco diferente daquelas ideias tradicionais, uh, como artes cênicas, artes da presença arte do espetáculo, arte do corpo, enfim, tem várias denominações desse tipo e nesse terreno eu estou tentando desenvolver essa ideia da arte, das artes ao vivo que englobam, nesse caso, muito mais do que aquelas que costumeiramente são relacionadas aí, assim como também artes da performance, artes performáticas e coisas desse tipo. Mas aqui, nesse, nessa, nessa live, o que a gente está trabalhando é a questão dos estudos da performance. Né? E, e aí, aqui, a gente conversa um pouco sobre como que a gente pode pensar né, é, o que é a finalidade dos estudos da performance, como é que a gente pode pensar os fenômenos que são abarcados por essa categoria ampla e indefinível que é a performance. Né? E é, aí, a gente hoje, falando sobre os anos 80 em específico no Brasil, é inevitável que a gente esteja falando, na verdade, de uma situação que se segue a, ao término, o que significa é, o marco de término do período ditatorial iniciado com o golpe civil-militar de 1964 no Brasil. É, a razão por que estou falando isso também é Porque, evidentemente, é uma situação política e social como essa ela afeta completamente todo o desenvolvimento cultural de um país. E eu não concebo, inclusive a mim mesmo, é, é, a minha própria vida sem ter é, essa marca, porque, vejam, eu nasci em 1960 e em 1964 teve o golpe. Então, é, praticamente a minha vida toda foi marcada por essa passagem por um ciclo autoritário no Brasil, né, é, entrando nesse ciclo muito jovem, passando por momentos que foram momentos decisivos na história da, da arte no Brasil e no mundo, né, nos anos 60. Chegando aos anos 70 e ao auge dessa, dessa repressão civil militar, que agora está sendo muito comentada, eu acho que também a razão porque que eu estou fazendo essa live hoje é conversar um pouquinho sobre uma situação que, inevitavelmente, também vai ser... É, vai entrar no debate público com ah, o lançamento agora do filme do Caetano Veloso, Narciso em Férias, sobre a história dele, 50 anos depois da prisão dele. e, e Mas ah, o momento em que ah, a minha geração chega a... digamos, a, ao... ao a entrar numa espécie de circuito da criação artística, é justamente, são justamente os anos 80. Né? Então, todas as expectativas dessa geração que já foi chamada do baby boom, né? daquelas crianças que foram nascidas entre os anos 50 e 60, alguns situam também no final dos anos 40, enfim, isso aí tem, tudo isso tem mil formulações diferentes, todas essas expectativas iriam escoar ou iriam desembocar nessa época em específico dos anos 80. E, curiosamente, é essa época nos anos 80 em que há um incremento, um desenvolvimento muito forte da performance. É. E há também uma mudança substancial no panorama cultural brasileiro, mudança que acontece, como, como acontece em todas as situações, em que há uma retomada dos, da possibilidade da liberdade de expressão e do discurso e, e que produz um, uma quantidade imensa de coisas diferentes em lugares diferentes uh, e eu acho que muito do que eu vou falar aqui é resultante disso ou tem que ver com isso por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo é, essa narrativa que que eu vou mais ou menos me referir aqui, está é, mais detalhadamente colocada numa, num, num, numa publicação de uma revista que hoje, é, eu acho que isso diz muito também sobre como as coisas acontecem no Brasil, que hoje já não existe mais, é, uma revista é, que era feita no Canadá e que é, dedicou, nos anos 90, um número especial à cidade de São Paulo, no começo do século XXI havia toda uma, uma, uma investigação em vários campos, uma investigação, portanto, interdisciplinar nos campos da cultura sobre a arte, sobre a produção artística na América Latina, de modo geral, né? e o Brasil começou a emergir nesse momento como um, Eu vou especificar o um momento aqui, é... Aqui, deixa eu ver aqui a lombada, no, é... 10, 11, ah, no ano de 2004. É o é um momento em que é, o Brasil, esses são os primeiros momentos em que o Brasil é, passa a ter um interesse muito grande como, para um circuito de arte internacional. Esse interesse já vinha se desenhando desde os anos 90, né? É, e eu acho que é, ele atinge uma, um zênite vamos dizer assim, um aumento zenital a partir da do, não só da reverberação internacional do Brasil a partir de, do começo do século, mas ele atinge o um momento zenital é, é, a partir da, da, do ano de 2010, quando, é, decididamente, é, o Brasil atinge uma. Vem acumulando, né, e atinge uma, uma dimensão de internacionalização que nós não conhecíamos antes. É. é eu estou tendo todos os cuidados para que isso não pareça uma formulação de caráter político partidário, né? porque existem questões que escapolem a isso, que tem, estão relacionadas com isso, mas que vão muito mais além. E o meu interesse aqui não é fazer essa discussão, mas chamar atenção para o um modo como as coisas foram se engendrando para que hoje a gente pense esse momento. Então, curiosamente, aqui no Brasil houve pouco pouca atenção no sentido de recuperar períodos imediatamente recentes da arte contemporânea, coisa que agora provavelmente vai ser feito ou, ou que vai passar a interessar muito em vista de uma série de fatores, mas que é alguma coisa que era do interesse de pesquisadores estrangeiros em determinado momento. Ah, e aí, essa revista, que era conduzida por, uma, por um pessoal que, que era ligado a uma curadora que esteve aqui no Brasil e tudo, acabou por fazer um número especial dessa revista chamada, é eu nome curioso, Parachute, Parachute, em francês quer dizer paraquedas. É uma revista feita no Quebec, é, na província do Quebec, no Canadá. E parachute in, em português quer dizer paraquedas. E eles então dedicaram um número especial à cidade de São Paulo naquela ocasião. Em grande parte motivado por, por, pela proximidade é, é, da. Eu estou tentando achar aqui dessa equipe, enfim, com a. Com a a pensadora, psicanalista, a investigadora brasileira é, Sueli Rounik. É, isto, é, esse número resultou principalmente do empenho da Sueli né, e de alguns grupos que ela recolheu no, no apanhado que ela fez de um determinado período da arte no Brasil, que era um período imediatamente anterior, dos anos 90, e é, a, também pegando algumas coisas de, de décadas anteriores. E aí foi que eu acabei me incumbindo é, de escrever algo especificamente sobre os anos 80, que não se chamou exatamente sobre os anos 80, mas chamou-se Revivendo a Arte ao Vivo, que em francês ficou é, Rentrer dans les vifs de l'art, entrar de novo no vivo da arte, em inglês, foi, ficou reviewing live art, que é o sentido mais comum né, de performance, sobretudo no, no, no, no mundo inglês. Mas quem ó, é, folheava esse artigo, topava é, com algumas coisas icônicas. Eu gosto muito da sequência de imagens que foi montada nesse artigo. Primeiro, é, imagens da, da montagem de Vitória Sobre o Sol, do Renato Cohen, que não é dos anos 80, é de 95, é, mas que carrega uma estética dos anos 80. Virando a página, a pessoa se topava com uma foto do começo do fim do mundo, do disco, começo do fim do mundo, né, o festival punk no Sesc da Pompeia, e depois topava com uma filipeta de um show punk na PUC, que ficou famoso, depois topava com uma foto das videocriaturas do Otávio Donassi. Depois topava com um trabalho do Paulo Leminski, um trabalho que é um trabalho de videotexto. E, por fim, topava com coisas mais antigas: o evento Mitos Vadios, produzido pelo Ivaldo Granato com participação do Helio Tzika, ainda no final dos anos 70, no estacionamento na Rua Augusta, e um número da antiga revista Leia Livros, cuja capa tinha, era ilustrada por uma foto do Kodiak Bashin, performance que, performer que, na época, estava fazendo uma coisa chamada eletroperformance. Há outras ainda, uma, uma aqui, outra ilustração, mas... Uh, Digamos que a coisa é, principal fica em torno dessas, dessas imagens. Né? Se, hoje, pensando nisso tudo, parece algo que, que é uma mistura estranha, imagine para uma pessoa que folheasse essa revista no Canadá. Em ocasiões posteriores que eu tive no Canadá, em 2010 e agora em 2018, eu é, esse artigo voltou à tona algumas vezes. E ele tem sido responsável, de certa forma, por, pela divulgação possível de uma certa história da performance no Brasil, que a gente vem tentando fazer para, é, de certo modo, não ficar subserviente a uma história contada pelos americanos do Norte, quer dizer, os americanos do Sul tentarem contar a sua própria história da performance. E, e isso tem é, um texto como esse tem ajudado nesse sentido. Esse texto eu escrevi a quatro mãos, na verdade, ele foi elaborado a quatro mãos. Ele não foi escrito a quatro mãos, quem escreveu fui eu, mas ele foi elaborado a quatro mãos, porque eu sentei para conversar e gravei horas de conversa com meu grande amigo, é, é, mestre para mim também, uma pessoa é, conhecedora da da criação artística, como poucos eu vi na vida, que é Otávio Donassi. Mostrei ali ainda agora as videocriaturas. Otávio Donassi e eu é, combinamos, sentamos por alguns dias naqueles idos de 2003, 2004, e conversamos longamente sobre o que, que tinha sido tanto para ele como para mim aqueles anos 80. Para mim, como alguém que transitava entre o Rio e São Paulo, para ele como alguém que vivia em São Paulo, que é a cidade dele, ele é profundamente paulistano e como que ele percebia isso. Para mim era como quase como tentar entender aquele lugar no qual eu já estava vivendo a essa altura há uns 10 anos mais ou menos, vindo do Rio, e ele para ele era uma retrospectiva de um de um momento de criação artística, que era uma referência para o trabalho dele dali por diante. A obra fundamental do Donassi foi iniciada nesse momento, que é o momento dos anos 80. Então, pode-se dizer que ele é um artista que pertence a esse momento dos anos 80. Mas ele conviveu com outros artistas, que, não obstante não pertencerem exatamente a esse momento, fizeram coisas que foram relevantes nessa época, e que eu quero botar em destaque aqui junto com isso. Isso eu já vou falar depois, mas antes eu queria dizer, completar o meu raciocínio, dizendo que, então, esse texto foi publicado lá na Parchut, e naturalmente, como acontece com essas coisas, ele não saiu completo. Há uma versão completa dele, mais longa, que deverá sair num livro que, se Deus quiser, algum dia eu vou conseguir terminar. Ele está terminado, na verdade, é um, um desarranjo meu não conseguir dar um fecho nisso aí. É, nesse livro eu tenho um capítulo é, de histórico, vamos dizer assim, eu já comentei um desses capítulos aqui, numa das lives de, de estudos da performance, que foi aquela que eu fiz em várias partes sobre o Flávio de Carvalho. Dada a extensão do texto aqui, provavelmente eu também vou fazer em mais de uma parte essa live de hoje, falando sobre os anos 80 na performance. É, a gente deu em português um subtítulo, que também foi em, em francês e inglês, é, e foi em francês e inglês porque no Canadá eles publicam, nessa, nessa região eles publicam em francês e inglês. É, um arranjo graforrágico de memórias rotas, gerado por Lúcio Agra, com interferência de Otávio Donassi, e referência de Renato Coy É assim que foi o subtítulo. O arranjo graforrágico, porque foi efetivamente o que a gente fez. A gente fez uma verborragia, uma graforragia. Né? É, nós gastamos horas e horas é, é, conversando e trocando lembranças sobre esse momento. Tanto é que eu, na hora de escrever o texto, eu fiz as minhas partes e aí todas as vezes que entravam Passagens do donasse eu, eu colocava em itálico, né? porque ele deu efetivas contribuições. Não se pode dizer exatamente que ele tenha co, que o texto seja co-escrito com ele, porque não tanto porque ele não tenha colaborado, mas porque é, a perspectiva dele era outra, efetivamente. Né? E a perspectiva dele não era escrever o texto, era, na verdade, funcionar como esse catalisador de memórias, porque ele era a testemunha ocular de dentro dessa ambiência. É aí que eu quero chegar. Dessa ambiência que foi a ambiência da performance nos anos 80 e da performance nos anos 80 em São Paulo. Aí alguém certamente já estará, eu, eu, eu vejo nesse momento alguém já comentando assim, bom, mas a performance nos anos 80 em São Paulo não é a performance nos anos 80 no Brasil. Você tem toda a razão, quem estiver falando isso. É, e, naturalmente, que o quadro que eu vou desenhar é um quadro que está muito referenciado pelo, pela minha situação, para não usar o, a outra expressão, lugar de fala, mas pela minha situação de fala. Né? É, pois é, eu não vou reivindicar um lugar de fala porque sempre tive esse privilégio, né? lugar de fala, portanto, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é ler criticamente isso também. Ler criticamente também a própria situação de, de hegemonia e privilégio que, de certo modo, a cultura daquele momento em São Paulo é desfrutava em relação ao restante do país. E como isso, de certo modo, também faz com que muito do que eu não possa dizer sobre a performance nos anos 80, no restante do Brasil, tenha que ver com essa, com esse, com essa situação privilegiada. É, então, isso também é um limitante, e aí eu já aproveito para chamar a atenção para o fato de que isto está em vias de, de transformação, e a gente já tem hoje alguns esforços, no sentido eu esqueci de pegar aqui, mas eu vou levantar daqui a pouquinho, para pegar, eu acho que é importante falar isso, nós temos alguns espaços de recuperação do mesmo período, curiosamente. É, é, pelo menos, conheço pelo menos dois, no, no, no Rio Grande do Sul, é, o, com é, um, um grupo que, é, pra, que fez muitos trabalhos lá é, e que estão fazendo esse trabalho de recuperação no Rio Grande do Sul e em Curitiba. É, tá bom, Estevam, sem problema. É, depois você assiste e comenta, tá certo? É, no, no Rio Grande do Sul é, é a Marion que de vez em quando está aqui nos assistindo que é, fez junto com outro, um grupo de pessoas fez essa recuperação. Eu não tenho o material físico desse, desse, dessa pesquisa. E, no, no, em Curitiba, Paulo Reis, é, que fez é, o... Chama-se... Daqui a pouco eu pego. O Artista na Cidade, eu acho uma coisa assim, que é uma, uma, também um, uma survey, uma, uma, uma recuperação da, da ambiência de Curitiba. né? É, nesse nesse contexto de performance dos anos 80. É, mas existe aí é, um fator que me puxa novamente para São Paulo, que é justamente isso que eu mostrei no início da live, que é o livro do Renato Cohen. Quer dizer, é em São Paulo, e é no, no, no, na, na, na perspectiva de São Paulo que sai, em 1989, esse livro, e essa pesquisa, que é a pesquisa de mestrado do, do Renato Cohen, e ah, o que acaba acontecendo é que a lei, os leitores que Renato vai encontrar vão estar situados nem nos anos 90, vão se situar principalmente no começo do século XXI, que é quando eu tenho a impressão que esse livro se, é, ganha uma reverberação muito maior. Então... É, e e, e eu, na verdade, o período que eu convivi com o Renato foi o período do final da década de 90 e o começo do século 21, então eu estou falando isso em grande parte também porque eu observei de perto esse fenômeno. Né? É, não se passou é, com a performance o que se passou, por exemplo, de forma mais síncrona, vamos dizer assim, é, com a, o vídeo, por exemplo o caso do Arlindo Machado, que escreveu A Arte do Vídeo no meio da década de 80, flagrando um fenômeno que estava acontecendo naquele momento e com a perspicácia de lançar e de flagrar esse momento num próprio momento que estava acontecendo. Então, ele, ele galvanizou uma situação já no próprio momento que estava acontecendo. Eu tenho a impressão que, como o Renato terminou essa pesquisa no final da década de 90, isso, as reverberações começaram a acontecer posteriormente. Tanto é que o... Obrigado. O... o que se passa depois com a segunda pesquisa do Renato, que é o Work in Progress na cena contemporânea, que é a tese de doutoramento dele, é justamente já resultado dessas pesquisas que ele vai desenvolver nos anos 90, numa, numa espécie de... É reconfiguração que ele faz radical do, do teatro dele, coisa que ele não necessariamente fez nos anos 80 e sim nos anos 90. Quer dizer, é uma, uma confusão que muita gente faz às vezes, de pensar que ah, a obra do Renato aconteceu nos anos 80. Não, os anos 80 tem um, um fato importante na obra do Renato, que é o Magritte, Espelho Vivo, que é provavelmente talvez o trabalho dele mais radical no sentido de, de buscar um fora do teatro. Né? a vitamina C mas é, o Working Progress, o perdão o, os trabalhos posteriores como Vitória sobre o Sol como Sturm Drang são trabalhos que já reconduzem é, as ações da performance para uma conexão interna ao teatro é, e é assim que ele vai constituir é, a persona Renato Cohen. Né? Quer dizer, a obra do Renato é uma obra construída pra, é, de fora para dentro do teatro, é, fazendo uma renovação do próprio teatro, que é aquilo que ficou conhecido é, não só ele, né? Outros, outros artistas, outros nomes, como Gerald Thomas, companhia dos atores e tal, que foi um teatro conhecido como Teatro da Imagem dos anos 90, teatro ou um teatro sem palavras, uma coisa assim. É, isso, portanto, entra na historiografia do teatro brasileiro, propriamente dito, um teatro que tinha sido mutilado né, na sua expressão é, a partir de, do final dos anos 60, vou falar um pouquinho disso agora, e, e portanto, só consegue, só consegue reemergir com, com vigor é, mais amplamente nos anos 90. Né? Nos anos 80 é um momento de impasse, de certa forma. E durante os anos 70 o teatro vive uma grande dificuldade. Né? Há momentos, é, são realmente importantes nos anos 70, mas é, a repressão, a, a censura principalmente, né? foi o grande bicho-papão da história toda, que tornou é, muito difícil a vida do teatro nos anos 70. Ah, em, em fins de, de, de, dos anos 60, o Brasil estava num momento de intensidade de produção artística que é, era muito singular. Singular não só porque estava... É, produzindo um tipo de criação artística que dialogava permanentemente com tudo que se passava no resto do mundo, mas também singular, porque é, respondia a isso de forma original e interessante. Em grande medida, é, se a gente pensar que é justamente em 1967 o um momento 67 marca o momento de recuperação, recuperação definitiva da obra de Oswaldo Andrade, que até então vinha ainda sendo alguém cujos compêndios de literatura, inclusive, não reconheciam como um nome importante do modernismo brasileiro. Quer dizer, Oswaldo. Veio a falecer em 1953 e levou pelo menos uns 10 anos para que se começasse a, começasse a ver uma recuperação definitiva da obra dele, o que se deu principalmente através do teatro, com, é claro, a montagem do Rei da Vela é, pelo Teatro Oficina. É, isso é, veio também dentro de um contexto de recuperação de vários outros artistas importantes. É, mais menos lembrados no contexto brasileiro, porque aquilo era um, era um, uma, um reclamo também do tempo, daquele momento, né? de tornar visível novamente, uma, visível novamente uma série de questões, uma série de coisas que estavam postas de lado até então, por uma série de outros fatores. Eu não quero ficar muito me detendo nos anos 60, porque não é o assunto daqui mas eles têm uma reverberação muito importante nos anos 80, e mais tarde vocês vão entender por quê. É, em 67, portanto, é, nós temos um, um que se costuma chamar de anos mirabilis, né, porque você tem em 67 você tem o Festival da Canção de 1967, né, você tem a, o, que foi objeto, inclusive, de um filme, o né, filme uma Noite de 67, que é justamente sobre a noite... Do, da premiação do Festival da Canção, é, da TV Record, de 1967, onde aparecem praticamente todos os grandes nomes da música popular brasileira que viriam a marcar os próximos 30, 40 anos da história da música popular. É em 1967 que você tem a montagem Rei da Vela, é em 1967 que você tem o um marco do cinema brasileiro que é Terra em Transe, de Glauber Rocha. E, e, portanto, é um momento, é em 1967 também que é lançado o segundo filme, talvez o mais interessante filme de José Mojica Maris José do Caixão, que é o Essa Noite Encarnaria e o Teu Cadáver. 67 é um o ano, é um, é um ano da Jovem Guarda também, é, é um ano muito, muito, muito é, recheado de acontecimentos é, alvissareiros e vivia-se uma espécie de expectativa de que, na verdade, pudesse, pudéssemos superar algo que já, já se avizinhava. Uh, com o golpe de 64, haveria eleições para presidente de 65 que foram canceladas. Isso deu uma espécie de banho de água fria na democracia brasileira e as pessoas ficaram na expectativa de que alguma coisa pudesse vir a acontecer é, na, na, na sequência. Uh, o que veio acontecer não era o que se esperava, mas sim é algo que começou a se desenhar já nos inícios de 1968. Vou ficar aqui repetindo a história já contada por muita gente. Né? Quem quiser saber mais sobre isso, por exemplo, pode ler o livro 1968, o Ano Que Não Acabou, do Zeni Ventura, que é um livro interessante para entender isso, ou o livro Impressões de Viagem, da de Luisa Barthiolanda. Enfim, tem muitos livros aí sobre esse tema, mas a partir de 1968 acontecem no mundo todo. É uma situação algo semelhante ao que está se passando hoje com Black Lives Matter e tal, mas só que numa proporção que era muito inusitada e inovadora naquele momento, começa a haver protestos estudantis pelo mundo afora, o que explode em maio de 68 na França, é, e que tem relevância porque a França nesse momento ainda preservava a sua característica de ser influenciadora cultural do mundo europeu e por decorrência do mundo colonizado. Então, né? É, então, África, Ásia e, e América Latina. Resultante disso é que ah, algumas coisas muito importantes aparecem nesse momento, nesse contexto. Por exemplo, esse é o contexto do começo das guerras anticoloniais. Né? É, então, hoje, muita gente toma contato com a obra do François Fanon, por exemplo, e o François Fanon está produzindo a obra dele nesse momento né, na Argélia. É um momento em que se, dá, se dão as tensões também na própria, na própria transformação que se processa no mundo acadêmico francês, né? que, muito influenciado pela Escola de Frankfurt, começa a recuperar uma certa, uma certa forma de filosófica própria que tem que ver com a absorção, por um lado, da psicanálise lacaniana, por outro lado, do existencialismo de Sartre, né, que tinha sido bastante forte internacionalmente, inclusive no começo dos anos 60. Isso vai dar na aparição de novos filósofos, como o caso da famosa dupla Gilles Deleuze e Félix Guattari. Deleuze, por exemplo, vai dar aula em Vincennes, né, é, numa, numa, numa região em que ninguém queria... É, e dá aula e aí ele vai para lá e, e ele torna-se célebre em grande medida também, não só por causa disso, mas também por causa disso, dessa atuação dele frente a um público que não, que estava organizado para não ser uma escola convencional. É, portanto, a partir dos anos, de, de, de início dos anos 60, de, de início de 1968, as coisas parecem se acelerar em termos de mudança. Se havia um ritmo de mudanças acontecendo na cultura até então, em 68 isso parece se acelerar. Tanto é que quando você vai, por exemplo, ao livro do Caetano Veloso, O Verdade Tropical, onde há um capítulo especificamente sobre a prisão dele, que é, a, vamos dizer assim, aquilo que fundamentalmente está no filme né, que vai ser lançado, quando você vai lá no livro, você sente, na leitura do livro, a emergência desse processo. Quando foi antes que no Brasil você tinha um sentimento de uma transformação muito radical, ou de uma produção de uma transformação muito radical? Um primeiro momento acontece na passagem dos anos 50 para os anos 60, com a reitoria aqui na Bahia, em Salvador. É, do, do reitor Edgar Santos e o período em que ele traz, uh, por exemplo, o compositor Hans-Jörg Schenco para dar aula na Escola de Música, traz a professora Lina Bobardi, arquiteta Lina Bobardi, também para cá, enfim. É, é o momento que vem é, Karl Heinz, é, perdão, é, é, Esmetac, não é começa o trabalho de Smetak aqui, enfim, é, a... a Martim Francisco, a Escola de Teatro. É um momento que o próprio Caetano Veloso passou por esse momento aqui e ele relata como um momento iluminado. Um segundo momento desses vai ser justamente aquilo que passa a acontecer a partir principalmente de 1965, com o crescimento de um mercado musical e comportamental girando principalmente em torno da cidade de São Paulo, onde se concentravam as principais emissoras de televisão e onde circulava o capital do espetáculo, né? o empreendimento, o business do espetáculo nos anos 60. E é por isso que a Jovem Guarda, que embora tivesse começado, seus artistas tivessem começado lá na, na, na, quase na esquina da Rua do Matoso, com a Doc Lobo, que eu conheço muito bem, no Rio de Janeiro, no entanto, acaba por se projetar de forma... É, meteórica né, e, e se tornar um, uma, uma coisa da sociedade de consumo em São Paulo, né, esse movimento da Jovem Guarda. E também, da mesma forma, a própria ideia de fabricar né, um movimento artístico na música popular, que tinha o seu algo de paródia da própria Jovem Guarda, que era o tropicalismo, e ao mesmo tempo uma reivindicação de uma transformação de, uma, de, uma, de um movimento renovador como tinha sido a Bossa Nova, a ideia de fazer isto só poderia acontecer efetivamente em São Paulo, onde havia esse mundo, esse, esse, esse cosmos né, que o tropicalismo trazia né, e que eu, eu, eu vejo muito bem representado, principalmente pelas canções do Tom Zé dessa época, né, desde o hino para São Paulo até a coisa da é, sociedade industrial, do misturar o céu de anil com sabão em pó e essas coisas todas. Coisa que, na verdade, também ecoa, eu acho que é interessante assinalar, ecoa um pouco a, a proximidade com a pop art que chega ao Brasil durante os anos 60 e, é, junto com a pop art, também chega ao Brasil, chegam ao Brasil práticas inovadoras como o Happening, por exemplo. Portanto, a performance aí tem uma uma conexão muito importante. Há outros dados aqui que eu já falei em outras lives, como, por exemplo, em 1963, o surgimento do Grupo Música Nova e a, a, a, a coincidência desse surgimento com uma viagem que do Prato vai fazer depois e que outros artistas, outros músicos do Música Nova também vão fazer e que vai resultar posteriormente na chegada ao Brasil de um tipo de prática Uh, musical conhecida genericamente e, e muitas vezes de forma equivocada como música aleatória, mas que se liga diretamente com uh, o happening, e, portanto, isso também é, é uma fonte primária para a gente entender a performance nesse momento. Mas digamos que, de modo geral, uh, o caldo de cultura que gera uh, essa... Esse, essa, essa intensificação das coisas passa por uma, uma cultura que é fundamentalmente uma cultura do corpo, não é? onde o corpo e, portanto, naturalmente, a performance teria que ter o seu lugar é, de evidência. Não é? Isso já fica é, é, claro a partir dos primeiros filmes do Glauber Rocha, como Barra Vento, por exemplo. É uma cultura também ligada diretamente à música e ao comportamento. Então, vocês vejam que o que eu estou falando sobre os anos 60 aqui. eu Estou mencionando aqui tropicalismo, jovem guarda, portanto, movimentos todos ligados à música. Então, é, aí entra a dança, entra a música, entra o comportamento, entra a sociedade de consumo e, é, e a questão política. Porque, no caso brasileiro, você tinha uma situação de instabilidade política desde que tinha havido um golpe civil militar em 1964. E é, essa situação implicava em censura, em conflitos, né, em questionamentos de uma certa autoridade é, é, constituída, questionamentos esses que coincidiam maravilhosamente, com os questionamentos que estavam sendo feitos internacionalmente né, é, pela juventude que emergia nesse momento, que é, é, buscava caminhos é, criativos novos. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque eu não estou conseguindo... Estou com um torque aqui disso. Né? Deixa eu prender o meu cabelo, porque senão eu fico olhando para mim mesmo, tentando ajeitar, e fica pior ainda. né? Então esse contexto, eu estou insistindo nisso tudo que são coisas que vocês provavelmente já sabem muito bem, mas eu estou insistindo nisso tudo apenas para falar que é, falar da grandiosidade desses acontecimentos todos e o que que é que se interrompe bruscamente em dezembro de 1968, justamente nesse ano das grandes manifestações políticas e tudo mais. Né, é, uma narrativa sobre o que seria essa passagem entre 66, 67 e 68 é, teria que é, levar o ritmo de tal modo que culminasse com esse momento de interrupção representado pelo AI-5 em dezembro de 68 eu digo de interrupção porque a partir desse momento da edição do AI-5 é, abrem-se as portas para que tudo isso que vinha sendo produzido até então fosse interrompido bruscamente por forças que não desejavam que isso continuasse. E essas forças, então, passam a agir indiscriminadamente, o que resulta em prisões que não são, o se 5 permitia isso, prisões que não são sujeitas a recurso, né, a habeas corpus ou qualquer coisa assim, prisões arbitrárias e prisões é, não justificadas, né, preventivas, no pior sentido do termo, e, portanto, uma, um desmantelamento né, de algo que estava se formando, que era extremamente inovador. É, se, por um lado, já tinha havido, do ponto de vista institucional, né, é, do, do, do que era a instituição sociopolítica brasileira, já tinha havido uma interrupção em 1964, em 1968 essa interrupção se consolida numa determinada direção. Né? E essa direção é uma direção é, arbitrária, é, autoritária, que vai construir um modelo de país a partir de então, um modelo de mídia, um modelo de vida social, política, um modelo de vida comportamental, que... É, é, é, transfere todos aqueles indivíduos que estavam dentro de um regime de evidência para um lugar subalterno, para aquilo que depois o termo underground vai abarcar. Ou seja, são, é, é o momento em que são tirados de cena os protagonistas de uma certa cena cultural e são arremessados para o subsolo, né, para o estado subterrâneo. Né? underground é isso, afinal de contas. né E, ao mesmo tempo, a promoção de algo que hoje, é, de uma certa normalidade, suposta normalidade, que hoje nós conhecemos é, pelo seu pela sua negatividade, quer dizer, é, sabemos hoje o quanto isso significou, na verdade, um silenciamento durante um, um tempo bastante considerável, né? da possibilidade de criação artística no Brasil. É, numa palavra, tudo é, refluiu para uma situação de clandestinidade. Né? Clandestino era uma palavra muito assustadora na época. Quando você falava que alguém era clandestino, o negócio era perigoso. Né? Porque se era clandestino, segundo o discurso oficial, é porque tinha feito alguma coisa subversiva Palavra que era muito usada na época e que hoje não tem sentido algum. Né? Depois, inclusive, o sentido dela foi revertido. Né? A palavra subverter passou a ter um sentido positivado. Né? Porque, de fato, subverter quer dizer fazer com que a coisa se movimente em outra direção de forma subterrânea. Né? E, e emergir para um outro caminho né? é, inesperado. O que os, a, a cultura, de modo geral, passou a ter que fazer foi ter uma, uma atitude ou é, escapista, ou subversiva, ou... É, é, é, seu discurso tinha que ser todo metaforizado, né, mas tentar, de alguma maneira, é, operar nas brechas né, daquilo que estava se passando, tentar manter-se à tona, de alguma maneira censura que se desencadeia a partir daí impede que tudo aquilo que era conhecido até então como referência cultural continuasse. Né? Então, pense você em qualquer coisa que você, assim, no um panorama atual, pense no panorama atual do que, das pessoas que você conhece, das coisas que você conhece de teatro, de cinema, de música, de artes visuais e tal, e aí imagine que essas coisas pudessem ser canceladas. Né? Essas pessoas e essas iniciativas pudessem ser canceladas todas da noite para o dia. Foi isso que aconteceu com o i 5 né? De uma hora para outra, nada mais podia acontecer como acontecia até então. Esse, esse é o espírito daquilo que vocês vão ver lá no filme do Caetano Veloso, mas que, é, que não é do Caetano Veloso, é né? sobre o Caetano Veloso, mas que também é possível de é, flagrar em, outras, em outros territórios aí. E, ao mesmo tempo, coincide esse momento com o um momento de passagem internacionalmente falando para um interesse mais individualizado naquela prática artística conhecida como happening até então. O happening foi declinando de interesse e os artistas que tinham participado do momento do happening passam a fazer... É, de 1969, por exemplo, a performance de Joseph Beuys, né, é, aquela famosa né, de explicando a arte para uma lebre morta. Né, é, começam a ver ações idiosincráticas aqui, ali acolá, É em 1969, que Bruce Nauman, por exemplo, faz no seu ateliê as filmagens da Slow Angle Walk e outras, outros movimentos em que, em que o ateliê é usado para fazer algo que lembra uma coreografia, uma coisa de dança. É nesse momento também que os Beatles proclamam o fim do sonho e aí há uma desintegração daquele coletivo, definitiva daquele coletivo, e a partir dali os caminhos se bifurcam. É nesse momento também que algumas das personalidades que tinham sido feito a marca da década anterior, como Jimi Hendrix, James Joplin, Brian Jones, estavam todos desaparecendo progressivamente, né, com suas mortes trágicas. Então, é, é um momento efetivamente de transição que faz com que se entre nos anos 70 num, num, num outro contexto, por exemplo, no mundo da música pop, o que acaba acontecendo são coisas paradoxais. Né? De um lado, há um crescimento é, extraordinário da tecnologia. Os shows que antes tinham sido feitos de forma precária para grandes plateias como Woodstock e todos os festivais de rock passam esses mesmos festivais a serem feitos usando um equipamento novo, consegue projetar o som para grandes multidões. É, em 1969, por exemplo, Led Zeppelin faz a, uma das suas primeiras turnês já muitas vezes usando esse tipo de equipamento. Led Zeppelin já se desenha como uma banda que vai ser, vai conseguir aquilo que os Beatles não tinham conseguido lá nos idos de 65, que era se apresentar para uma plateia ruidosa e conseguir produzir um som que o superasse o som dessa plateia. E a coisa vai tão rápido que em 1973 tem um festival é, que parece ser aos moldes daqueles outros festivais legendários dos anos 60, né? que é o Festival California Jam, que é realizado, se não me engano, numa... Eu não sei se é como em Altamont, numa região onde tinha um autódromo, coisa assim, mas enfim. E esse já é um festival totalmente dentro de uma produção empresarial já eficiente, com equipamento que estava sendo testado pela primeira vez naquela época, mas equipamento totalmente novo, de luz, de som e tudo mais, havia inclusive um, um imenso uh, zeppelin que ficava circulando durante o festival, Se procurarem os vídeos aqui no, no YouTube vocês vão achar, é que tinha que fazer a propaganda da Goodyear, quer dizer, já havia toda aquela questão do merchandising e tal, já é um contexto totalmente diferente, e é nesse contexto que aparecem novas bandas que já existiam desde o final dos anos 60, mas que essas novas bandas aparecem com, com uma característica ao mesmo tempo semelhante ao som que já existia anteriormente, mas com uh, perfis mais singulares. Então, você tem, por exemplo, um Black Sabbath que só trabalha com temas... Uh, pseudo-satânicos, demoníacos, coisa assim, né? uh, uh, as letras vão ficando mais escapistas, né? vão falando mais sobre casos amorosos, decepções amorosas e tal, a música não tem mais aquele sentido né, de mensagem, de transmissão de grandes mensagens como tem, como você percebe em outros Uh, em outras canções, né? Principalmente isso percebia em Bob Dylan, The Times They Are Changing, né? Os tempos mudaram e a, a, a indústria né, da música então se firma. Os grandes empresários, né? O Armander Ertegun e, e outros mais tornam-se proprietários de, de doravante marcas, né? Que vão vender muito, como Led Zeppelin, por exemplo, é uma marca, né? e outros mais, né, Pink Floyd, mais, quer dizer, todo, todo, se você examinar tudo o que vai sendo produzido na cultura jovem, aquela altura jovem, hoje já parte da história, daquele momento por diante, é, você vai notando essa mudança. Isso é perceptível no cinema também. É, tem um livro é, que narra isso, é, é, como é que chama... É, como o Hollywood é, se transformou pelos seus próprios diretores, uma coisa assim, eu vou fazer um intervalinho já, já, e aí porque eu vou pegar o livro do Paulo Reis, aí eu pego esse também, é, que é um livro que narra como que se deu essa transformação nos anos 70 e começaram a chegar novos diretores, uhum. né, como é o caso do Martin Scorsese, como é o caso, que já estavam lá, né, mas que começam a ganhar evidência, Brian de Palma, é, é, enfim, Francis Ford Coppola, né? os temas também vão é, se endereçando, se, se ao mesmo tempo há grandes panoramas, há também uma, uma discussão é, que volta-se para indivíduos dentro desse quadro geral. Né? Enfim, é, nós podemos dizer que nos anos 70 há uma transformação é, em que uma série de coisas que nos anos 60 eram coisas alternativas passam a fazer parte do circuito de consumo das sociedades eh, ocidentais né? e, e influenciam decididamente as sociedades não ocidentais, mesmo as sociedades orientais, né? por causa do regime eh, de capitalismo eh, eh, baseado principalmente na exploração do petróleo que se desenvolve até a crise de 1973, né? É, ou seja, é a sociedade que nós conhecemos, baseada no carro, baseada no, no sucesso, baseada no, no êxito pessoal, etc. Essas coisas começam a balançar novamente em meados da década de 70, e não é à toa que, dois anos depois da crise do petróleo, no Brasil você tem o começo de uma transformação que vai resultar, no final da década de 70, num movimento interno do próprio regime político, no sentido de, dos militares se retirarem da cena o que vai se dar no começo dos anos 80. Tudo todo esse preâmbulo que eu fiz agora é para a gente entender como que se dá né, o nosso processo dentro disso aí. Então a performance nos anos 70 no Brasil fica reduzida à ação individual de alguns artistas, né? É, alguns artistas especificamente que é, vão fazer trabalhos, é o caso do Barrio, é o caso do Paulo Brusque, são, é, você tem iniciativas isoladas em vários pontos do país, né? é, no sentido de, de produzir obras singulares que não necessariamente estavam vinculadas à reivindicação dessa terminologia, ou pelo menos não tanto como isso se passou, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, onde, por vezes, você chegar com essa questão se apresentando como um artista da performance já era um referencial de diferença. Entretanto, esse referencial também demora a se desenvolver, como já falei aqui outras vezes, eu cito o livro lá da Regina Melin, o Performance nas Artes Visuais, em que ela mostra que no do começo dos anos 70 havia uma série de denominações diferentes, até que se firma esse termo performance, E aí também vão aparecendo os artistas que se identificam com essa possibilidade. Então, por isso que a gente costuma, na historiografia disso aí, dizer que aquilo que a gente chama de performance passa a ter uma existência ontológica mais perceptível e também, ao mesmo tempo, também passa a ser tema, junto com uma série de outras questões, passa a ser tema de... É, áreas de estudo que vão se desenvolvendo, que genericamente podem ser chamadas de estudos culturais, mas que dentro disso você tem é, os estudos feministas, os estudos de, de cultura negra e tal, e os estudos da performance. É, isto é, acontece em grande medida é, fora do Brasil, porque o Brasil atravessa um período, por exemplo, do ponto de vista da universidade, um período de cerceamento muito grande é um período em que não é possível desenvolver certo tipo de pesquisa na universidade, então todos os discursos que tinham alguma relação com um comprometimento social maior, eles estavam totalmente interditados. Nós tínhamos uma quantidade muito grande, isso se reproduziu em toda a América Latina, no ciclo das ditaduras militares aqui, uma quantidade muito grande de intelectuais e professores caçados, né? Nós tínhamos uma. É de tal modo é, presente isso na vida brasileira, a questão dos exilados, que havia até um personagem nos anos, no final dos anos 80, eu acho, começo dos anos 90, do João Soares, que era o último exilado. Que ele... Todo mundo já tinha voltado para o Brasil e ele dizia: não, eu não vou voltar para o Brasil, vou ficar por aqui e tal. É... Porque, é de fato, havia uma quantidade que era pouco mensurável, até porque não era possível, durante boa parte dos anos 70, você admitir a existência dessa entidade que era o exilado. A entidade exilado passou a ter a sua existência comprovada a partir da chegada dos exilados. De modo que, por exemplo, eu me lembro que, quando eu entrei na universidade em 79, falava-se da anistia ampla, geral e restrita, e a, essa ideia da anistia ampla, geral e restrita, que depois se demonstrou ser muito complicada, é, porque acabou atingindo setores que não deveriam ser anistiados, mas, enfim, é, essa anistia é, é, trazia de volta personagens que nós que tínhamos crescido sob a ditadura, não conhecíamos, ou conhecíamos de forma muito distorcida. Então, vocês calculam que, por exemplo, eu tinha, é, quando criança, tinha ouvido falar de Miguel Arraes de Onel Brizola, mas eles eram todos referidos pelo regime como comunistas, por e simples, que não eram. Né? Tanto é que, é, quando retorna ao Brasil, o Brizola entra numa briga com o Ivete Vargas pela... pela pela legenda do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha sido partido do Getúlio Vargas, que era o partido dele originalmente, e nessa história ele pede e é obrigado a criar o PDT né, como alternativa, porque a de Vargas conseguiu, logrou ficar com a sigla PTB. É, é, é nesse momento também que você vo vê o Miguel arrajo retornar, mas ele, o Miguel Arraja não volta para ser parte do Partido Comunista Brasileiro, coisa assim, mas sim para fazer parte do PMDB, o mesmo partido de Temer, de Sarney, de todo esse, esse pessoal. É, é nesse contexto também que você vê o retorno de um Eduardo Gabeira, por exemplo, que tinha sido guerrilheiro, tinha feito parte do, do, do MR8, que, até, que, aliás, ainda existia, alguns membros dele, do MR8 no Brasil, né, clandestinamente e depois não mais, é, e o, o Gabiã chega aqui e, e resolve desenvolver aqui uma coisa que já estava se desenvolvendo na Europa, começou lá na Alemanha com uma pessoa da Performance, que era o Josef Bois, que é o Partido Verde. Portanto, a, a rigor, o que aconteceu, inclusive, foi que o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, como se chamava, implodiu. Né? E, passados alguns anos, ele deixou, inclusive, desistir. existir. Né? Portanto... É, essa, aí, essa visão que nós tínhamos né, de, dos exilados era uma visão vaga, difusa e, e que misturava muita coisa, muita gente, e que foi ficando aos poucos mais clara à medida que os anos 80 foram se, se foram avançando. O que nos provocava, por outro lado, uma, uma sensação de, de expectativas muito boas. Bom, agora a gente não vai ter mais censura. De fato, na virada dos anos 70 para os anos 80, cai a censura, cai a Lei de Segurança Nacional e, portanto, começa a haver um, uma, um respiro maior. Os punks que já existiam em São Paulo desde os anos 70 e no Rio de Janeiro um pouco depois, uh, tinham sentido o peso né, dessa repressão da censura e da Lei de Segurança Nacional de forma mais violenta. E também, com isso, se sentiram um pouco mais seguros para sair para se expor mais. Não, eu estou falando isso em relação a um determinado setor pequeno, que era o setor mais informado e tal, porque, de modo geral, eram todos muito jovens nesse momento, né e todos, ao contrário do que se possa dizer, todos pertencentes a estratos mais pobres da sociedade. né É preciso também considerar que a periferia de São Paulo era muito menor nessa época, no começo dos anos 80, do que é hoje. Então, isso tudo tinha um outro sentido naquela época. é Importante também chamar a atenção para o fato de que é, há uma, uma expectativa, por exemplo, no começo dos anos 80, de que os antigos uh, teatros voltem a funcionar, por exemplo. Zé Celso volta do exílio e, e aí a expectativa é bom. Agora a oficina vai voltar a funcionar e tal. E aí, o Zé Celso chega na oficina e a oficina não está mais, como não era um prédio do próprio grupo, estava lá fechado. E aí começa uma longa história, cujos detalhes eu nem posso falar aqui porque não conheço totalmente, começa uma longa história de lutas né, do, do Zé Celso, que culmina inclusive naquele famoso Roda Viva dele, ainda dos anos 80, em que ele pede uma grana que é considerada na época absurda para reformar de acordo com o projeto da Lina Bobadilho e efetivamente acaba conseguindo reformar o Teatro Oficina, entendendo àquela altura que o Teatro Oficina era um patrimônio é, fundamental da cultura brasileira e é, né? E, enfim, era preciso naquele momento é, convencer as pessoas dessa dessa dessa importância. É um momento também que há uma uma explosão de uma nova indústria editorial no Brasil, porque com o fim da censura é possível que você não tenha mais só publicações clandestinas e de certo modo as publicações tidas como marginais ou alternativas elas acabam refluindo para outras publicações e há um renascimento muito forte da imprensa é, e a imprensa uh, mais mainstream, né, os jornais, folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, passam a refletir esses novos tempos, também registrando as novas ocorrências. É muito comum nos anos 80 você ter colunistas que são colunistas de comportamento, são aqueles caras que vão detectar as novas tendências, os comportamentos né, é, na, na sociedade, na emergente sociedade democrática brasileira. Essa sociedade que se organiza ao longo dos anos 80 até promulgar uma nova Constituição em 88 e, portanto, é um, uma sociedade em transformação. Isso, para um jornalismo, de modo geral, é algo é, que é Preciso assinalar. Então, é dentro desse contexto de transformação que se dá isso que agora eu vou tentar, provavelmente só vou conseguir começar a falar, porque a gente já está aqui, eu já estou falando há uma hora, mais ou menos, e só, fui, só fiquei aqui nos preâmbulos da situação. Mas é dentro desse contexto de sociedade em que as informações estão circulando livremente em que há um crescimento, inclusive, dos meios de comunicação, é, é, mesmo os meios de comunicação impressos, e ainda não se está no terreno da, da esfera infográfica né, e da esfera informática, né, porque isso vai começar a se desenhar a partir de fins dos anos 80 fora do Brasil, e, efetivamente, no Brasil, a partir de 1993, 94, que é quando começa a chegar a internet aqui, é, esse, esse período é um período assim, prensado de certa forma, entre um momento de interdição e um momento de liberdade muito intensa. E eu queria só assinalar um último detalhe. Ao mesmo tempo, internacionalmente, há muito pessimismo. Porque... É, se intensifica também nos anos 80, se intensificam certas lutas internacionais ou certos conflitos internacionais né, provocados principalmente pela ascensão de governos conservadores na Inglaterra, com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, com Ronald Reagan. Essa era Thatcher Reagan, que vai fazer com que hoje o, o Joseph Boyce... Olha, eu ia chamar Joseph Boyce e Oswald de Andrade, eu acho que deve ter a ver. Joseph Boyce é, faz até com que o Joseph Boyce que sempre fazia um trabalho muito carregado de simbolismos partisse para uma coisa é, quase pop, né? E ele vai montar uma banda de rock e vai gravar o, um hit chamado "Zona Regen, Regan", né? Que era uma evidente alusão é, ao Reagan, né? Ele se valia da, da ambiguidade possível, né? No alemão entre o nome Reagan e o nome Regan e a palavra Regan que é chuva, né? Então era só o chuva, né? você quer sol ou você quer chuva? E, e ao mesmo tempo era meio uma uma, uma uma brincadeira com essa questão, né? Com as questões importantes que estavam acontecendo naquele momento, porque virou meio um tudo ou nada mesmo sol e chuva em determinado momento por conta de um fato fundamental. É, entra-se nos anos 80 com o recrudescimento dos, dos comportamentos é, conservadores nos países capitalistas e, ao mesmo tempo, também o recrudescimento dos comportamentos conservadores nos países socialistas. Ou seja, aprofunda-se aquilo que ficou conhecido genericamente como Guerra Fria, a confrontação entre leste e oeste, né? ou seja a essa essa situação é, que foi simbolizada em meados dos anos 80 por uma coisa é, que se narra sempre que é aquele lugar que tem em Berlim daí que Berlim até hoje tem essa essa centralidade nessas questões todas é, que é o Checkpoint Charlie a certa altura a tensão estava tão forte que havia um tanque apontando seu canhão para a Berlim Ocidental e um tanque apontando seu canhão para a Berlim Oriental. E quem atirasse primeiro começava a Terceira Guerra Mundial. Os punks tematizaram isso muitas vezes, eram um dos temas preferidos da, dos punks de modo geral na Inglaterra, na Finlândia, nos Estados Unidos, no Brasil, na, no Peru, na Bolívia, em tudo quanto era lugar onde tinha punk. Você tinha gente tematizando esse negócio da Terceira Guerra Mundial, uma coisa que se falava com muita frequência. No final dos anos 60, se falava muito sobre o disco voador. Me lembro de minha mãe falando que achava que os discos voadores eram dos russos. Era essa outra visão da Guerra Fria. A visão da Guerra Fria nos anos 80 era uma visão assim: pode começar amanhã. E os arsenais nucleares cresciam de forma exponencial. Tem aquele filme. É, o Senhor das Armas, eu acho que se chama, um ator que eu nunca lembro o nome dele, que é o filme sobre o desmonte do arsenal soviético, como depois pela corrupção, isso tudo foi vendido, depois caiu o muro, isso tudo foi vendido o baixo do pano e tudo, mas era uma quantidade boçal de armamento que uh, foi reciclado de certa forma nos Estados Unidos e, no, e foi desbaratado, mas aí existe até hoje, foi espalhado pelo mundo no na, na, União, na antiga União Soviética. Mas o mais impressionante é que tudo isso culminou em 1989, com a queda desses regimes de leste europeu como um castelo de cartas, era algo que ninguém conseguia acreditar. Digamos que eu tive a minha primeira grande experiência de um acontecimento histórico internacional, porque é acontecimento histórico no Brasil era, por exemplo, o dia em que chegaram os anistiados, no aeroporto Galeão, que foi uma coisa assim, vários anistiados chegaram no mesmo dia, então foi, os televisores pararam, todo mundo ficava comentando isso o dia inteiro, Transmitiam a bandeirantes, transmitia isso é, quase 24 horas por dia, a origem do programa Roda Viva, que na verdade é aquela famosa peça do Chico Buarque, encenada pela oficina, é, tem a ver com isso, tem a ver com a retomada dos debates, então, o Roda Viva, os primeiros convidados do Roda Viva eram, naturalmente, aqueles que estavam voltando do exílio. Glauber Rocha imediatamente tinha um programa na televisão, que era o Abertura, que tinha justamente o um nome... É, ele, faz, ele participava, na verdade, do programa Abertura, que era um programa que, do Barbosa Lima Sobrinho, se não me engano, na televisão, mas ele também fazia as suas... As suas chegou a fazer um programa próprio, se não me engano. Então, você é, havia... É, eu tinha tido essa experiência da, do, do acontecimento histórico é, é, no Brasil, mas o acontecimento histórico internacional mais forte, certamente, e eu estou falando isso hoje num dia em que a gente sempre lembra de um grande acontecimento histórico, que é o 11 de setembro, mas é, no dia, no, no mês, no final do ano de 1989, nós tivemos podemos presenciar um outro acontecimento histórico em que, dia após dia, toda uma estrutura que tinha mais de 30 anos, sei lá quantos, começava a ruir completamente, até que as pessoas foram para perto do muro e com marretas começaram a quebrar o muro. E aí aquilo simbolizou o desmanche né, de toda uma história né, que foi a queda do Muro de Berlim. Esse acontecimento foi, mudou muita coisa. É... É, e isso e ele era de certa forma o acontecimento que finalizava que fechava essa década de 80 de que eu tô falando hoje aqui a década portanto viveu o tempo todo nessa expectativa de que poderia acontecer se a grande hecatombe mundial que não aconteceu. Então para muitos o, o, a década de 80 também tem esse sentido né de uma de uma espécie de desespero inútil, né se tematizou muito isso, se viveu muito essa depressão do fim do mundo. Berlim era uma cidade é, caracterizada por isso. Eu sempre conto a história de que a primeira vez que eu fui em Berlim, já nos anos 90, é, vi escrito num muro, numa estação de metrô, "Nós somos o pior lugar do mundo para se viver, porque, de fato, ali era um dos lugares que se previa que aconteceria a Terceira Guerra Mundial. Era uma cidade uma cidade mesmo, você imagina uma cidade que atravessa no meio um muro, você não pode passar para o outro lado, né? uma cidade efetivamente partida, o termo cidade partida que era usado em relação ao Rio de Janeiro, que, tem uma, que tinha, durante os anos 80, isso foi mudado, é, tinha um muro de divisão que era um túnel né, entre a Zona Norte e a Zona Sul, é, no caso de Berlim, era um muro efetivamente, né? e agora, novamente, se querem erguer muros. Né? Essa mania de erguer muros, que no caso de Berlim foi uma coisa feita para que parassem de sair pessoas do lado oriental para o lado ocidental, Então, portanto, foi uma iniciativa do governo comunista na época, hoje é uma iniciativa do, do, do, do capitalismo trumpista. Então, portanto... Essas coisas também na história a gente aprende que essas coisas vão e vêm, não e vão, como dizia Oswaldo de Andrade. É... Mas não é possível a gente compreender a esse momento sem fazer essas ressalvas e essas premissas. Por isso é que eu acho que daqui a 15 dias vou voltar a esse assunto, porque não vai dar realmente para falar de muita coisa aqui agora do ponto de vista artístico mesmo, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha dito que os anos 60, principalmente a ambiência de 67, 68, iriam retornar mais tarde. Uma das primeiras impressões que eu tive de São Paulo, das primeiras vezes que eu fui ainda lá nos anos 80, quando eu comecei a conhecer São Paulo, vindo do Rio de Janeiro, era de que a cidade tinha parado na época da Jovem Guarda. São Paulo era uma cidade que, curiosamente, nos anos 80, ainda guardava muitas das características que ela tinha nos anos 60. Na verdade, eu não percebia algo que era mais profundo do que isso. É, é que quase todas as cidades brasileiras passaram, atravessaram os anos 70 numa relativa estagnação, que tinha que ver com a estagnação, de modo geral, que o país viveu durante todo o período ditatorial. Né? É, o que aconteceu de fato foi isso. Né? muito embora São Paulo tivesse suas peculiaridades e de fato se mantivesse muito próxima de uma estética dos anos 60 em plenos anos 80, inclusive tendo sido os anos 80 do ponto de vista comportamental, de design, muito nostálgico em relação aos anos 50 e 60, então isso fazia todo sentido, mas além disso, é, houve mesmo esse período de estagnação. É... A música pop é, de todos esses elementos da cultura, aquele que vai ser o detonador, o elemento que vai ser relevante para a produção da artística, trazendo à tona o momento em que a música pop passa a ser relevante para a produção artística. Porque a nova geração que vai se desenhando ela se desenha a partir desse referencial. Eu gosto muito de citar, nesse caso... José Roberto Aguilar, em São Paulo, que, sendo alguém de uma geração anterior, soube perceber perfeitamente essa transição. Né? Há casos em que grandes artistas é, pertencem a uma geração anterior, mas conseguem perceber que as novas gerações estão caminhando numa determinada direção que eles já conhecem, e eles caminham junto nessa direção. Então, é o caso do Aguilar, que cria a banda performática nos anos 80 já com todas as características de várias outras bandas que iriam aparecer nos anos 80, inclusive com integrantes dessas bandas. né? No caso do Paulo Miclos, do Arnaldo Antunes, do, do Nando Reis, que vão depois fazer parte do, do Titãs. Né? É, há, uma, há uma revivescência que passa nos anos 80, principalmente por essa ambiência musical. Né? Então, é, eu mesmo estava citando nessa aula de ontem de meu amigo, que é também um artista dos anos 80, ou que, que enfim, tem uma produção nos anos 80 e depois, né, porque também falar assim, ah é um artista dos anos 80, parece que o cara só fez as coisas nos anos 80 e depois desapareceu, não é assim. Né? Mas é, a gente estava falando, eu falei sobre o caso do, do jornalista Pep Escobar, Todo mundo hoje tem ouvido falar muito do Pep Escobar, mais recentemente, eu acho ótimo, inclusive, porque ele se tornou um dos articulistas mais importantes, um dos articulistas internacionais, brasileiro e internacional, um dos mais importantes do mundo. E ele hoje, é, morando no Sudeste Asiático, faz correspondência para o Brasil e para vários países do mundo. Ele é um jornalista internacional. É, e o Pep Escobar era um jovem jornalista nessa época, trabalhando na Folha de São Paulo. E o, o assunto que ele cobria era justamente essa questão do comportamento. Ele era uma espécie de guru dessa nova geração que aparecia, né é, num processo que foi um processo em que a Folha de São Paulo trouxe para os seus quadros um pessoal todo novo que vinha da universidade, principalmente da USP, né Martina Suzuki Júnior o próprio Pepe Escobar, vários outros... Uh, não sei se o Pepe Escobar, Pinha, da USP, eu sei que Patinas com certeza sim, mas enfim, vários outros articulistas, você tinha, por exemplo, o, o Nicolau Sevchenko escrevendo no jornal, o Nicolau Sevchenko é um grande intelectual, um, um pensador interessantíssimo, autor de livros muito interessantes, o Estático na Metrópole, livros sobre, sobre história e sociologia de São Paulo e do Brasil, um pensador de esquerda, muito interessante. É, é, Nicolau Servixenco escrevia no jornal, por exemplo, poderia escrever sobre esses temas, mas poderia escrever também sobre Desmites, por exemplo. É, e o mais curioso é que essa produção da música pop ela chegava totalmente inovadora e sem conhecimento nenhum aqui no Brasil. Havia acontecido um fenômeno muito curioso, o nosso isolamento que começamos a desfazer a partir do começo dos anos 80 nos deixou como legado também uma desconexão total com o que se passava de renovação na música pop no resto do mundo. Eu dou um exemplo só que pode servir para isso. Em 1977, 76, 77, nós ouvimos falar do punk rock aqui no Brasil. Sabia-se um pouco sobre isso, mas sabia-se muito vagamente. Algumas pessoas se apropriaram e usaram essa ideia de, de um jeito ou de outro, né? é, de formas até muito divertidas, como foi o caso do Joelho de Porco, por exemplo, uma banda lá de São Paulo que é, usava referências, passou a usar referências, não começou dessa forma, passou a usar referências do punk. Havia, no, no, no, em meados dos anos 70, um jornal chamado Jornal de Música que era editado por grandes... Uh, era no qual trabalhavam grandes críticos de, de, de música como Tarek de Souza, Ocky de Souza, é, Ana Maria Baiana, Ezequiel Neves. Né? Quando Ezequiel Neves é, soube do punk, pirou em cima dessa história, já começou a fazer coisas sobre isso, se é autoproclamar punk no Brasil, e não tinha nenhuma relação necessariamente com o ambiente que depois é descrito com minúcia pelo Antônio Bivar, no livro que é punk, que é o, o ambiente do Brumley Contingent, que é o pessoal do Bromley, que é uma região é, periférica, de certa forma, de Londres. E toda a questão do desemprego tá, na era Tatscher, é, na, na, na Inglaterra, que gerou também uma quantidade enorme de, de mulheres que não sabiam o que iam fazer da vida e acabam indo se dedicando à música e produzindo uma brilhante geração de músicos. Enfim, tudo isso nos, nos escapava. De sorte que até mesmo os músicos brasileiros que tinham ido lá para fora sabiam mais disso do que nós mesmos aqui. E, e isso resultou que até pelo menos 85, os discos desses artistas, estou me referindo a The Cure, Smiths, Bauhaus, bandas que tinham surgido em fins dos anos 70, nenhum disco de nenhum desses artistas existia aqui no Brasil para comprar. As gravadoras ainda estavam tentando se recuperar daquela ambiência de hegemonia dos anos 70, que era uma ambiência morna, que era comandada por um certo, tipo de, um certo estilo que depois mudava para um outro estilo, então você tinha os as bandas pop cantando em inglês, você tinha o pessoal do samba, você tinha isso, tinha aquilo, e aquilo ia em ondas é, suaves. Por exemplo, Caetano Veloso, muita gente imagina, ah, o Caetano Veloso era já estava hegemônico. Não, o Caetano Veloso vendia pouquíssimos discos nos anos 70. Né? Inclusive o disco que ele produziu em 72, essa história é conhecida logo que ele volta do exílio, que é o Araçá Azul, é um disco que foi todo é o um recorde de devolução às lojas. Então, portanto, é um ambiente que se modifica e que os novos, novos executivos começam a prestar atenção lentamente a essa transformação, até que acordam e aí mais jovens executivos começam então, a dizer assim, bom, dá para ganhar dinheiro com isso aí, e começam a fazer uns selos, né, a criar coletâneas tipo pau de selo para reunir essas bandas novas que estavam se pipocando por todos os lados, e aí na segunda metade dos anos 70, a gente tem a, dos anos 80, a gente tem a consequência de um mega evento como foi o Rock in Rio e de toda a, a, a assunção, então, de um fenômeno que é o assim chamado Rock brasileiro dos anos 80 e aí a consagração de alguns nomes específicos que passam a fazer muito sucesso. Aí o, o ambiente já é outro, completamente diferente. E nesse ambiente, portanto, isso tem determinações, inclusive... É, em áreas que não estão relacionadas diretamente com a música. Isso reflete no cinema, isso reflete na, no, no teatro, isso reflete na música, isso reflete na dança. Há muitas transformações bastante... É, é, bastante fundamentais nesse momento. E um dos defensores dessa ideia... Da influência da música pop é, novamente, Renato Cohen. Eu queria chamar a atenção para vocês das ilustrações, né? Eu vou fazer um, já para concluir aqui essa parte de hoje, eu vou fazer uma, uma, uma, uma, uma fazer uma recuperação das ilustrações desse livro. O livro abre na capa com uma ilustração que é essa aqui. aqui. Primeira Primeira página de performance como linguagem tem isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma foto de um integrante de uma banda punk. Eu não sei se é Dead Candy, se é Iggy Pop, é uma dessas coisas assim. Eu acho que é Iggy Pop. E aí, a partir daqui, você vai folheando e o que você encontra de novo é a mesma coisa. Olha aqui. Isso aqui não é um fanzine dos Sex Pistols, isso aqui é o um livro do Renato Cohen, Performance como Linguagem. E ele já, ao, nesse primeiro capítulo que ele fala do percurso, ele já aponta para isso. Porque o que aconteceu? Né? É, Renato tinha é, feito engenharia, mas ele queria fazer teatro. Então, não sei se exatamente logo após o término da sua faculdade ou durante ainda, eu não sei precisar esses detalhes. Ele resolve fazer uma viagem daquelas viagens que algumas pessoas que têm condições de fazer isso fazem, né? Que essas viagens iniciáticas da juventude. E era uma viagem com tudo e por tudo totalmente hippie, né? Ele foi atrás do sonho hippie da Califórnia, né? Tinha, ele era muito ligado nessas coisas esotéricas e tal, ele foi atrás disso. Quando ele chega na Califórnia, o que, que ele encontra? Ele encontra punk rock, ele encontra Dead Kennedys, ele encontra Divo, ele encontra outro tipo de coisa. Quando ele volta para o Brasil, ele é um como Júlio Barroso, eu citei isso ontem na aula, como Júlio Barroso e como depois, mais tarde, Geraldo Darbillier vão fazer, eles voltam e vários outros artistas é, Hit, né por exemplo, viaja e volta com o cabelo cortado e tal. É, várias, várias pessoas aqui do Brasil viajam para fora, para essas, essas metrópoles culturais, e voltam com uma informação que não existia aqui. E, e levam isso para a sua produção artística. Então, muito embora a gente, passando as páginas, encontre, eu estou passando por outras páginas aqui que tem fotos de performance, tem uma foto de uma performance do Boys e tal, mas virou, mexeu, tem Ives Klein aqui, por exemplo, né? mas virou, mexeu, assim, ele vai fazer o um, um, um aporte histórico disso e tal, né? mas é, virou, mexeu, você anda mais um pouco, a ilustração a maior parte das ilustrações nesse momento é de performance, tem que Gilberto e Jorge, passou pelo Wolf Wolfostel, pela Bienal, depois eu vou falar da... porque aí é a passagem que ele fala do Donácio, fala do Guto Lacaz, vou falar dessas eleições que ele faz aqui, e uh, é, vai falar de algumas montagens, uh, por exemplo, Hamlet do Wuster Group e tal, mas... Lá para diante, a gente volta a encontrar os mesmos personagens. Olha lá, do punk. Isso aqui está num capítulo que se chama Do Environment, anos 80, passagem de Eros para Thanatos. E esse capítulo tem como epígrafe God Save the Queen, the Fascist Regime, It Made You a Moron, a Potation High Bomb. Né? ele transcreve a letra do God Save the Queen, do Sex Pistols portanto, niilismo né? é uma, uma uma postura artística é, próxima seja do, da negação da, de uma, uma visão pessimista da vida seja de uma certa robotização, né? ele bota aqui uma imagem do Kraftwerk dos anos 80 né Passa a ser aquilo que ele caracteriza como é que ele entende que caracteriza esse momento, do, essa ambiência, esse environment, como ele chama, esse ambiente, né? Dos anos 80, é justamente isso que uh, eu me propus a falar aqui, mas que eu só consegui fazer o preâmbulo hoje. É, então, na próxima daqui a 15 dias, quando eu voltar a esse assunto aqui nos estudos da performance, é, é quase o um estúdio da, da performance. Eu pretendo contar um pouquinho mais sobre isso e falar sobre também algumas coisas que atravessam, que fazem a travessia para isso. É, dentre elas, eu, eu destacaria isto aqui. Eu só vou falar sobre isso e encerro. Isso aqui é o livro da peça Trate Milhão do Hamilton Vaz Pereira. O Hamilton Vaz Pereira é o diretor do Grupo... Asdrubal trouxe o trombone, que já existia desde os anos 70, no Rio de Janeiro, e esse grupo vai é, entrar nos anos 80 fazendo uma, uma transformação muito importante no seu, no seu processo criativo, é, que vai lhe valer a continuidade e, ao mesmo tempo, a ruptura do próprio grupo, porque desse grupo derivarão algumas coisas que vão ser importantes para... Para a cultura dos anos 80, como por exemplo Circulador, até outras coisas que vão vir até hoje, como os atores dos Fernando Guimarães, Regina Cazé, enfim, toda uma renovação também da televisão brasileira, né? um processo de renovação da televisão brasileira que vai se dar entre os anos 80 e os anos 90. A televisão produzida novamente, produzida no eixo Rio São Paulo que a televisão brasileira a essa altura tinha sido por força de imposição militar, transformada numa rede uniformizada e capitaneada de, do Rio e de São Paulo pela Rede Globo de televisão. Né? Então, é, o fenômeno Rede Globo de televisão tem a ver também com é, algo que se passa nesse regime ditatorial, né? o crescimento de uma única emissora de televisão e a hegemonia dela durante toda a década de 70 e, e a, a manutenção dessa hegemonia durante os anos 80. Então, é, mas o nosso assunto não vai ser, evidentemente, rede Globo Televisão, nem mídia nos anos 70 e 80, mas é, a performance nos anos 80. Mas é que vocês estão vendo que o tempo todo, quando a gente fala de performance, a gente tem que necessariamente falar de alguma outra coisa que se passa simultaneamente nesse momento. Desde as histórias em quadrinhos até os, o punk rock, os fanzines, o vídeo, a performance, a multimídia, enfim. São coisas, são muitas coisas simultaneamente. Então, isso vai render bastante comentário aqui ainda. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro daqui a duas semanas, daqui a 15 dias, sempre sextas-feiras às 5 horas da tarde, primeiro aqui no Facebook depois no canal Arte ao Vivo, a gente faz essa live de estudos da performance. Eu volto a conversar com vocês, então, na, daqui, a, sem ser a sexta-feira próxima, a outra, sempre às 17 horas, né, sobre esse assunto da performance nos anos 80, nos estudos da performance. Obrigado por quem assistiu hoje aqui, quem esteve comigo aqui hoje, e a gente se vê, então, daqui a 15 dias. Quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve lá. Quem for assistir depois, quem estiver assistindo depois dessa live aqui e quiser achar interessante, clica no canal, no, na, na, na inscrição, né? dá um like aí para a gente impulsionar o canal né? e clica para receber as atualizações, porque aí quando você é, pede para receber as atualizações, você sempre vai saber qual vai ser o próximo, a próxima live. Da gente. E eu queria que vocês prestassem também atenção nas outras atrações do canal Arte Ao Vivo. Amanhã a gente vai ter às três horas da tarde, Sábado Som, que é uma, dessas, uma homenagem a uma dessas coisas que, que foram novidades na mídia brasileira nos anos 60, mas agora é com outro sentido. Amanhã, no Sábado Som, a gente vai ver algumas, algumas bandas e, e bichos estranhos da música contemporânea, tá bom? Mas isso é amanhã, às três horas da tarde, ok? Grande abraço a todos e até daqui a 15 dias com estudos da performance. Tchau.